professor Aline Sumerhalder, sou docente do Programa de Pós-Graduação em Educação PPG da UFSCar campus de São Carlos e do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. Há uma pesquisa interessante que estamos realizando ainda em andamento é, pelo Centro de Pesquisa da Criança e de Formação de Educadores da Infância, o CEFEI, laboratório que eu coordeno, em parceria com um colega do PPGE, pesquisador, o professor Fernando Donizete Alves. E essa pesquisa em andamento, ela resulta em alguns achados muito interessantes, é, que já fizemos uma leitura inicial e parcial no que se refere à vertente quantitativa. Essa pesquisa, intitulada Crianças de 1 a 10 anos no contexto do SARS-CoV-2, Investigação sobre o Espaço de Brincadeiras em Famílias Brasileiras decorre de uma parceria realizada com pesquisadora Tatiane Noronha de Souza, da Unesp. Então, entre uh, os respondentes, nós tivemos então, é, a colaboração de participantes de mais de 540 pessoas uh, em todo o Brasil. Sendo que o público que respondeu o nosso questionário é um público de mais de 90% de mulheres que exercem uh, a função de mãe. Então, 54% das mulheres, mães que responderam esse, essa pesquisa possuem graduação como formação de base e muitas também uh, pós-graduação, uh, mestrado ou doutorado. Então, a, o estudo evidencia que, para mais de 50%, 54% é, das famílias que colaboraram com esse estudo, possuem ao menos um filho em casa, ou uma filha em casa, com até 5 anos de idade. Podendo ter, mais de 45% também evidencia isso, um irmão ou uma outra criança, é, com até 5 a 10 anos de idade. Né? Quantos adultos vivem nas casas? Então, dois adultos residem... isso foi, apareceu então, nesse estudo... majoritariamente... para mais de 73% uh, dos, dos, das colaboradoras do estudo... Uh, e residem em casa não em apartamento... e essa casa ela não, não, não fica dentro de um condomínio. Em que espaços, em que lugares da casa... As, as crianças brincam durante esse período da pandemia... por conta do Covid? O que elas nos ensinam é que elas brincam... muito em espaço interno, nos cômodos da casa... nos diferentes cômodos da casa. Isso representou, é, em relação a dados desse estudo, mais de 205 respostas. E uh, em ambos os ambientes, ou seja, interno e externo, somente 0,8 das respondentes apontaram que as crianças brincam nesses dois lugares não é? ou seja, cômodos da casa e espaços externos da casa como quintal, por exemplo. Em relação ao tempo de brincadeira diário, né, quanto tempo as crianças brincam por dia? Então, o um estudo nos mostra ainda que elas brincam mais de três horas por dia. Significa, em dados, mais de 51% das respostas. E com que frequência as crianças estão assistindo televisão diante dessa situação de pandemia em que elas não têm, por exemplo, a escola em seu funcionamento de atividade presencial. Elas assistem televisão de três horas ou mais diariamente. Então, Isso significa, em termos de porcentagem de, de pesquisa, em mais de 35% das respostas, que mostram então que as crianças estão na frente da televisão em programação infantil por mais, de, por mais de três horas por dia. Não é de se desconsiderar um outro dado nesse estudo que mostra que 34% é, permanece na frente da televisão ah, duas horas por dia, então vejam que essa referência de duas a três horas por dia é uma realidade consistente, evidenciada nesse estudo. Em relação ao uso de computadores, celulares ou outros equipamentos tecnológicos, o que está acontecendo? Houve um aumento significativo não é? por conta do isolamento social ou mesmo da, dessa extensão de tempo em relação à pandemia no Brasil. Significa que para mais de 47% dessas mães que responderam o estudo, houve de fato um aumento na permanência da criança eh, diante desses equipamentos tecnológicos. E somente 2,6% dessas colaboradoras participantes do estudo mostraram que as crianças não estão utilizando computadores, celulares ou televisão. Eu agradeço, eu acho, eu considero que essa pesquisa ela é de grande contribuição para entendermos a, o que está acontecendo em relação à organização é, das famílias diante da pandemia do Covid no Brasil, é, especialmente focando o tema das brincadeiras das crianças em contexto doméstico.